Acoplado a esse, a gente começou a trabalhar também com um conceito de como fazer é, uso da disponibilidade geral de imagens que a gente tem hoje e da automação dos métodos. Mas, no caso do INPE, sempre com a preocupação de não perder o que a gente já conseguiu em termos de credibilidade, em termos de possibilidade de gerar o dado, mas, sim, temos que dar o passo tecnológico em direção ao que a tecnologia permite. E o, e o que, que a tecnologia permite? A primeira coisa é que nós temos mais imagens. Mais imagens com mais, resu, mais é, taxa de revisita, com melhor resolução espacial. Essa é a primeira coisa que salta aos olhos. Né? Então, Hoje a gente já pode trabalhar com, ainda no modelo, sem custo de acesso à imagem, com os dados do Sentinel, por exemplo, né? nós temos o Cibers 4, que é uma missão é, brasileira, chinesa, no um parceiro brasileiro é o INPE, gerando os dados é, para o DT, para fazer o DT. No final do ano, teremos o lançamento do Cibers 4A, então a taxa de revisita vai diminuir, como o Cláudio mencionou já também. Então nós estamos cada vez mais é, a primeira coisa que, que a gente tem que fazer no salto tecnológico é adquirir, garantir o acesso a mais imagens de melhor resolução e mais taxa de revisita. Aí a primeira que chega, né, passando disso aqui, são as imagens, ou, ou esse advento dos satélites pequenos em forma de constelação, gerando imagens com altíssima resolução como o mais conhecido deles é o da constelação Planet, que gera, da, da constelação Dove, administrada pela Planet, que gera imagens de 3 metros de área para boa parte do planeta. Uma, uh, e aí a primeira coisa que a gente pensa é vamos fazer, vamos temos, temos que usar uh, os dados da Planet. Né? E como o Matt falou na última vez, nós não temos. Os dados estão lá. Nós temos que explorar esses dados e construir a metodologia e o propósito para eles. É, um propósito muito bom, que já foi colocado aqui até, o Marcos mostrou muito bem, é o Mabiomas Alerta. Né? Então, com o dado de alta resolução, ele vai lá e define melhor os limites do, dos alertas gerados por sistemas que não foram gerados em alta resolução esse é um exemplo de que de como incorporar essa essa essa essa nova esse novo dado no sistema de monitoramento aqui tem um exemplo por, de, de outros uh, colegas do INPE que estão fazendo esse estudo, e eles olharam de olho na floresta do Pará, de janeiro a dezembro de 2018, e a primeira coisa que se nota é que o DT já detectou muito do que o sistema de alta resolução detectou também. Aí entra a questão do custo e do objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é só mapear mais aulas de alerta ou é agir sobre eles? Então, com, se o objetivo, e é isso que a gente tem que ponderar. E quanto custa? Né? Porque ainda as imagens de alta resolução têm um custo elevado. Mas nem é o meu objetivo é, discutir isso, até porque a Andrea está aqui, ela vai falar um pouco depois sobre isso. É muito mais para mostrar que simplesmente porque, é, porque a imagem está aí nós temos que usar, não é bem verdade. Né? No entanto, a gente tem que... Dentro do que nós já temos hoje, a tecnologia já permite novas formas de trabalhar com esse dado. Então, uh, lá no nosso grupo, o grupo de geoinformática, a gente está trabalhando muito nesse conceito de cubos de dados. Né? Eu tô, deixei a, a, a definição original que a gente, colo, que a gente usa aqui e o, algum conjunto de slides que nós usamos lá no nosso grupo para discussões discutir ideias é, por isso que a gente vai come, vai por isso que eles estão em inglês uh, organizar essa essa quantidade imensa de imagens para serem processadas e analisadas com o mínimo esforço adicional ele começa por aqui ó começa por você ter esses dados alinhados essas imagens alinhadas e quem faz isso é o provedor né? Então, o Imbta, ele trabalha, ele é um dos provedores. Então, nós estamos trabalhando em melhorar o dado Cibers, para ter o, o dado Cibers pronto para ser analisado, geometricamente, radiometricamente, mais robusto, que possa ser alinhado com os outros sensores. É toda uma, uma componente. E aí... É... Cubos de dados podem ser de diferentes, podem ser construídos de diferentes formas, com diferentes propósitos, nem todos são iguais. No nosso caso, o nosso interesse, que é um interesse, né, é trabalhar mais em cubos organizados para estudos baseados em séries temporais, né, onde você, num tempo aqui, você analisa a série toda, para entender essas transformações, né, essas trajetórias de pixel a pixel. E aí, a gente vem trabalhando com isso. É só para exemplificar que são muitas decisões. Né? O primeiro resultado que a gente tem é um pacote em R para, para se trabalhar com esse tipo de dado. Também no modelo disponível para todo mundo. Agora vou ter que correr ali porque acabou o meu tempo. Com, com resultados publicados já. Já trabalhando também com a parte dos algoritmos de machine learning. Só que eu só gostaria de estressar que, o INPE, ele tem um compromisso com o resultado dele pelo histórico dos projetos de, de, de mapeamento e pelo uso, por exemplo, como o Claudio mostrou, do, do PRODES como dado de compliance. Então, a gente não pode errar, a gente não pode é, trocar tudo, a gente não pode... O peso é muito grande, a responsabilidade. Não estou dizendo que a gente... Não tô, Tirando a responsabilidade da gente, não. Só estou comentando que por a forma como a gente faz as coisas. E aí é claro a gente chega nessa nessa nessa nessa nesse, é, figura característica do que é a prática de trabalhar com dados de observação da Terra, grandes volumes, o famoso Big Data, e anda junto com o machine learning, né? Na prática, o que a gente tem? É isso, a necessidade de ter os dados prontos para análise, é o último. Criar, colocar em algum ambiente de alto desempenho, tipicamente algum ambiente de cloud, fazer, é, extrair os cubos que você quer, fazer os, os métodos, selecionar os métodos de machine learning e fazer a, a classificação e o pós-processamento. Então, de novo, essa figura é para dizer que um algoritmo não faz um sistema. Um sistema é muito mais do que só um algoritmo que funciona muito bem para um pedaço. Ele tem todo um conjunto de componentes que tem que ser considerado. É, é mais ou menos isso. São várias decisões que têm que ser, têm que, têm que ser tomadas. Se você vai construir nuvem, se você vai ser local, como que você vai deixar, qual que é a API. Algumas... É, existem produtos comerciais e existem. O Mapbiomas é um dos, dos uh, projetos maravilhosos que a gente vê que conseguiu construir isso tudo, mas como diz, mas parafraseando o taço mesmo, entre parênteses, como ele diz, sem o como é que é? sem as amarras do serviço público, sem a, sem a bola de ferro do serviço público, algo assim. É, então, de prático, a gente tem um projeto onde a gente está construindo o nosso primeiro é, cubo de dados para o Brasil inteiro, usando esses sensores, esse é o período, toda a parte da geração de dados, de prover a infraestrutura e testar algoritmos, é, com foco para uso e cobertura, mas que poderá ser usado também, como o Instituto faz um, diversas pesquisas, ele pode ser usado para, para as pesquisas do Instituto, para outras instituições, etc., e é isso. Isso é, seria essa. Eu termino com esse último slide que representa um pouco a nossa visão de evolução de tecnologia. Sempre pensando nisso. Um algoritmo não é um sistema. Uma imagem não é um sistema. Tá. Obrigado. Eu esqueci de colocar o obrigado aqui, mas eu falo obrigado, tá? Muito bom. Muito bom. Como na sessão anterior, a gente vai fazer uma discussão uma discussão final. Eu convido agora a Andrea Coelho, cemas SEMAS, Pará, tem experiência com a parte de geoprocessamento e sensoriamento remoto, elaboração de cenário de gestão ambiental. Ok, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, e comecei a ficar um pouco nervosa ainda agora, porque diante das apresentações, cada situação que era colocada, eu dizia, poxa, eu poderia falar alguma coisa a respeito disso na prática. Porque a minha apresentação, inclusive, é o lado prático do uso de dados, né? principalmente os dados do DETER e do PRODES. Bem, eu sou diretora de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, assumi em maio essa função e... Quando assumia, foi assim, bem complicado, porque ninguém me deu os parabéns, todo mundo lamentava, vinha me dizer, você merece coisa melhor. <risos> é muito difícil, é muito perigoso. E eu não tinha noção da dimensão, mas como eu tenho um secretário, que é o doutor Mauro Alde Almeida, né, que é uma pessoa muito séria, disse, não, eu acredito em ti, eu disse, então eu vou acreditar, que o senhor acredita em mim e vou aceitar. Bem, é... por favor, eu acho que eu estou aqui, né? Perdão. Então, é, na Secretaria, nós temos um Centro Integrado de Monitoramento Ambiental, de monitoramento ambiental que é o SIMAN. e de cara, logo, eu gostaria de fazer um esclarecimento, já que a Lúbia comentou a respeito ainda há pouco, o Estado do Pará não possui um sistema próprio de é, geração de alertas. O que houve foi que há uma empresa de quem nós compramos as imagens Planet, porque nós a utilizamos para o Cadastro Ambiental Rural, e no SIMAN nós utilizamos também para fazer um pouco, fazer um pouco o que o Bioma está fazendo, felizmente, que era para validar os alertas de desmatamento, ou mesmo os polígonos de desmatamento do PRODES, ou SAD também, nós usamos bastante para poder gerar os relatórios que nos permitem fazer embargos áreas com desmatamento ilegal. Então, nós utilizamos, ficou como piloto gratuitamente para a gente, durante um ano o sistema, mas ao final dessa experiência, nós avaliamos que o importante mesmo era poder dar um reforço na parte de fiscalização, que é algo que a secretaria eh, tem uma necessidade bem grande. Bem... Aqui, né, os dados basicamente que a gente usa, PRODES, os dados do DETER, e o, de que forma que eles são importantes para a gente. Essa figura aqui eu tenho usado bastante para mostrar, porque ela já nos dá um pouco do indicativo do que, que pode vir a ser de fato o desmatamento. Então eu a uso principalmente quando estou nas reuniões de governo para mostrar o quanto que nós precisamos estar atentos a esses dados de alerta, porque apesar deles de não falarem exatamente sobre o desmatamento, mas eles já podem nos dar os indicativos do que nos aguarda no final do ano. Então, atualmente, para 2018, 2019, o estado do Pará teve uma área recoberta de 2.465 quadrados de alerta de desmatamento, foi o campeão em todos, é, dentre os estados da Amazônia Legal. Os municípios que são, aí aqui só de janeiro, agora agosto de 2019, Altamira é o campeão de alertas, e não por acaso também é o campeão de focos de queimada. E isso me faz lembrar muito algumas falas aqui, principalmente da Any, né que fala dessa questão dos focos de queimada relacionados ao desmatamento. E eu tenho um exemplo para mostrar aqui o que está acontecendo no nosso estado. tá Então, só que os dez principais municípios... né é, com alerta de desmatamento, são responsáveis por 73%. Então, eles estão, basicamente, no eixo da BR-63 e da, da rodovia transamazônica. E aí, o que, que a gente procura fazer? Né? A dinâmica da secretaria, ela não permite que a gente consiga fazer, digamos assim, nem qualificar a, as informações e tampouco refletir sobre elas muitas vezes, mas o que, que a gente tem tentado fazer para otimizar as nossas ações de fiscalização, principalmente, considerando nosso Estado tem 1.248.000 quilômetros quadrados, temos é, regiões que são extremamente difíceis de acessar, a Secretaria tem, obviamente, que as suas limitações orçamentárias e de pessoal para dar conta da fiscalização, então a gente precisa ser inteligente. E o que a gente tem procurado fazer? A gente pega os dados, por exemplo, do PRODES, do DTE, espacializa, procura saber onde é que eles estão em maior número, quais é, as áreas mais, é, digamos assim, onde você tem maior, não só o número, mas também os polígonos mais significativos. Né? E daí pensamos as nossas operações de fiscalização. Então, esse aqui, a gente utilizou os dados do DETER para o último ano, né? De, é, definindo mais ou menos quais seriam as áreas críticas e no campo a gente consegue observar exatamente isso. Qual é o, a Luizinha? Ah, aqui. Então, essa área aqui, ó, que é o eixo da Transamazônica, então tem municípios aqui que são bem críticos em relação aos alertas. Essa região aqui, que parte é, ela é esse maior número, essa mancha vermelha que mais intensa, ela está dentro de uma área de proteção ambiental, que é do estado do Pará, chama-se Triunfo do Xingu, APA Triunfo do Xingu, e aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de trabalhos que a gente está realizando lá, e para além da questão da fiscalização, a gente está buscando também, a gente montou um grupo de trabalho, o governo do estado montou um grupo de trabalho em que a gente vai trabalhar a parte de regularização ambiental, fundiária e assistência técnica, para tentar mudar a realidade dessa região aqui, que ela é muito, muito, muito, muito crítica mesmo. E a histórica, né, o eixo da BR-163, principalmente aqui no município de Novo Progresso e Altamira, tanto dentro quanto fora de unidades de conservação. Então, aqui é a espacialização né, dos focos de queimada. A gente procura ver onde é que está, se em áreas federais ou estaduais, para a questão de nos organizarmos, como é que a gente vai proceder nas operações. Mas a orientação do governador do estado é a seguinte: não importa se estamos em área, se o que está acontecendo em área federal ou estadual. A orientação é, temos que agir, e aí a gente só busca os parceiros, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, enfim, que é para poder viabilizar a nossa ação em campo. Né? Então, a partir daí, nós fazemos os nossos planejamentos, como eu falei, né? esses dados, já, de, no laboratório, já nos ajudam a identificar as áreas onde a gente vai poder trabalhar. Aqui, os focos de queimada, do dia 20, de 1º de janeiro a 27 de 8, ó, Altamira, coincide com o que desmata, São Félix, Novo Progresso, Itaituba, Jacareacanga e assim sucessivamente. Se, lembra que os 10 principais municípios com alerta de desmatamento, 73% de todos os alertas, os 10 com foco de queimada, 78,48%. Então tem uma correlação bem grande. Tá? E aqui a gente, de novo, um outro exercício que nós fizemos, porque com a GLO, né, que o governo federal lançou, nós estamos numa, em algumas missões com o exército, que nos apoiam na parte de infraestrutura, apoio com a parte de segurança também. Eu tenho algumas imagens aqui que eu quero mostrar para vocês, vocês vão ver que quem conhece a Amazônia sabe que tratar da questão de desmatamento é correr risco de vida também. Sim. Né? E, então, esse apoio ele é bastante importante. E nós fizemos ao, vários exercícios com os dados do, do DETER e dos focos de queimada, que é justamente para determinar quais as áreas que nós iríamos atuar junto também com o Exército. Então, de novo, aqui essa região de São Félix, Altamira. Altamira é o maior município do Brasil, né? então, aqui é um problema. Aqui no eixo, de novo, da BR-63, pega Trairão, Itaituba, Jacarecanga, E aqui a gente tem várias situações do porquê desse desmatamento, desde a expansão das áreas para pastagem, questão de grilagem de terra, garimpos também que tem se expandido bastante na região, então isso tudo está atrelado a esse processo do desmatamento. E aqui um outro exercício que nós fizemos, e aí eu quero chegar aqui no ponto principal. Esses polígonos aqui são do DETER, é e a, dentro da APA Triunfo do Xingu, essa, esse, a, partir, perdão, a partir da observação desse acumulado aqui de, de polígonos, né, nós planejamos uma operação para essa região que está finalizando amanhã, né, os técnicos estão saindo do campo amanhã, junto com o IBAMA, por sinal, e... Como resultado, a gente utiliza, como eu falei, as imagens Planet, mas nem somente elas, às vezes a gente usa LandSat, a própria Sentinel, Sibris, o que tiver à mão, o que estiver com menos nuvem, o que for mais é, é, no momento mais adequado para fazermos os nossos, é, nossos relatórios, que depois eles vão ser, são enviados para um determinado setor em que a gente vai pedir o embargo. Se o desmatamento ele ocorre, é, depois de 2008, né, a gente pede o um embargo dessas áreas. Então, essa área aqui ela é bastante significativa, porque 5 mil hectares desmatados em 70 dias. Né? E aí as imagens elas foram importantes, porque a gente tem... A, lá no primeiro slide, eu deveria ter colocado agora, é, ela, ele foi um processo que começou em maio de 2019, maio, junho, julho, então, em agosto, quando a equipe foi para campo, 5 mil hectares desmatados. o que, que é interessante? Eu cruzei com os dados de foco de queimada. E todos os focos que caíram sobre essa área são do mês de agosto. Né? Então, realmente, é aquele período, você derruba, derruba, derruba, depois você cruza e você vê que é o período que vai começar a queimar. Né? É, isso ocorreu, e é, é interessante também, que aí nós solicitamos, obviamente, antes mesmo da operação acabar, já foi solicitado o embargo dessa área, e daí houve vários desdobramentos, por exemplo, identificação, como a gente cruza com os nossos dados de cá, a gente tem um sistema que trabalha com isso também, então foi possível identificar os responsáveis, né? inclusive a prisão de, algum deles, de, algum, de três deles responsáveis, então até saiu em toda a mídia nacional, e desse dessa área aí, nós já conseguimos identificar de outras pessoas que estão relacionadas com o mesmo grupo e também trabalhando com a parte de desmatamento. Certo? Então, a gente tem um sistema, que é a lista do desmatamento ilegal, né? é, onde é possível verificar quais são as áreas que hoje a gente embarga. Qual é a grande questão? Qual a grande vantagem de você ter esses dados... Né? É, numa temporalidade quase que diária, como o, o Cláudio colocou em relação ao DETER. Primeiro, facilita-se a gente identificar onde que a gente vai conseguir fazer as nossas operações, só que, em função de, das dificuldades que eu coloquei, coloquei há pouco, muitas vezes a gente não vai a campo. Né? Mas como a, a gente também utiliza as imagens para fazer a validação, a gente consegue... É, elaborar os relatórios, é feito toda verificação, uma constatação, a gente gera os relatórios e a gente publica e pede o, o embargo da área que ficam disponíveis justamente aqui nessa plataforma. Tá? Para além disso, as operações de fato, aí eu vou passar rápido, porque o meu tempo é muito curto, tá? essa fotografia aqui é numa área em novo repartimento em torno do lago de Tucuruí. No lago de Tucuruí, para além de pesca ilegal, de uma série de questões que ocorrem lá, o desmatamento tem sido também bastante é, grande né, nos municípios do entorno do lago. O lago tem o tamanho da Suíça, então você imagina que para fiscalizar aquilo tudo ali é bem complicado. E, obviamente, que vocês vão perceber que em todas as fotos que eu vou mostrar aqui, tem a presença da polícia, que é o batalhão de policiamento ambiental. Sem eles nada feito, é impossível ir para campo. Geralmente, a gente vai com a polícia militar e com a polícia civil também. Tá? Então, a gente joga os dados, os mais recentes, cruza com outras informações que a gente tem, verifica se a gente tem é, demanda do Ministério Público, Polícia Federal, da própria Procuradoria Geral do Estado, é, se foi uma associação, se foi denúncia anônima, enfim. A gente pega todos esses documentos, verifica onde os, os Polígonos de desmatamento estão em maior número. E aí a gente vai e faz a operação. Né? Esses polígonos aqui ó, em preto, por exemplo, são polígonos dos nossos, é, alguns assentamentos. Dentro a gente, o Estado, mesmo sendo assentamento federal, quando tem é, plano de manejo florestal sustentável, de responsabilidade do Estado, a gente atua dentro deles também. Tá? Então, teve a operação do lago do Tucuruí, essa foto eu fiz questão de colocar para saber, as pessoas estão de carro, mas aí tem uma hora que não dá para ir de carro, pega cavalo, pega moto, faz de tudo. É bem desafiador realmente fazer a, a, a fiscalização dessas áreas. Foram acho que 15 dias, só conseguimos validar 54 polígonos, né? gerados pelo DETER, com fotografias, com as coordenadas e tudo. Parece um número pequeno, mas ele é bastante importante para gente, para que a gente possa é, continuar fazendo os nossos trabalhos em laboratório, né, de validação, e todos eles validados. Onde a gente, ah, é desmatamento, a gente chegava lá, de fato, era desmatamento. Então, foi em novo repartimento e município de Pacajá, essa foi a operação Falcão Peregrino, ela começou de forma bem interessante, ela, ela junto com o IBAMA, com o INCRA, tinha a ver com reintegração de posse no PDS, Virola, lá e Anapu, mas os técnicos começaram indo, é, já trabalhando desde o Nordeste do Pará, então passaram por Moju, aqui, tiroteio, recebendo a bala, literalmente, dentro dessa área, são áreas de grandes empresas, onde tem uma, ainda reserva legal, são bastante extensas e têm sido alvo de ataques constantes de retirada ilegal de madeira. É aqui é na Gleba Bacajá, no município de Senadores, é por filho, porque a gente vai atrás de desmatamento, encontra um garimpo na área e tem que fechar o garimpo, e aquela confusão toda, né? aprende arma, enfim. Essa aqui é Senadores, é por filho. E aí, andando mais um pouco, 600 toras de madeira, IP, Angelin Vermelho, tem que aprender, aí passa mais três, quatro dias para conseguir arrumar tudo, aprender a madeira, tentar identificar os responsáveis. Operação Ucuba, com presença de todas essas instituições aqui, inclusive a do governo do estado, a SEMAS estava presente, a polícia militar também, essa foi dentro do Virola Jatobá. Aqui também, a nossa, a mesma equipe anterior teve problema com tiroteio, porque ao abordar um caminhão com madeira ilegal, o sujeito uh, atirou contra a equipe, infelizmente não aconteceu nada, isso é só para mostrar um pouco como é que é o trabalho. Operação Caruanas, essa dentro da APA Triunfo do Xingu, com aquela área de 5 mil hectares, um dos alvos, né porque na verdade muito mais áreas foram visitadas, e constatado de fato desmatamento e as, as queimadas. Esse aqui é o mapa que mostra a APA. Obviamente que essas manchas vermelhas, elas estão é, superestimadas, né, por conta de um processo que a gente utilizou, um determinado processamento, para identificar de fato quais seriam as áreas mais críticas né, para serem trabalhadas. Aqui essa é aquela área que eu mostrei anteriormente, né, dos 5 mil hectares, perdão, mais de 5 mil hectares. E aí, também, com base nos dados do DTER, nós percebemos que no mais a norte da APA, a gente também tinha uma área grande. Essa daqui tem 3.335 hectares. A gente também já conseguiu identificar boa parte do, dos responsáveis. Né? Esse aqui é um pouco para. E aí, para além de todo o aparato, sempre presença de armas. Por isso que eu digo que é bem desafiador fazer fiscalização. Né? essa aqui foi interessante que esse técnico aqui, o Marco Aurélio ele disse quando eu cheguei lá eu chorei né? uma pessoa que está acostumadíssima a lidar com esse tipo de situação mas diante da devastação de todo o problema ele realmente ficou emocionado A gente, esse aqui material que foi aprendido, que mostra que realmente é para expansão de pastagens mais uma isso aqui, todas essas áreas aqui visitadas com esses polígonos, esses pontinhos pretos e vermelhos de novo, em relação a essa questão das cicatrizes de queimada, usando o dado do DETER também, para poder fazer nosso planejamento para a área da BR-63, que a partir da segunda-feira vai começar. Ainda que a gente não possa ficar comparando mês a mês, né, Cláudio, mas já chamando a atenção o quanto que o, só os 27 primeiros dias do mês de agosto já apontam essa expansão dos alertas de desmatamento no Estado, e, para finalizar aqui, essa fotografia, que para mim ela é muito significativa, a gente corre, corre, corre, mas, infelizmente, a gente, mesmo tentando chegar, né, mas já não é mais possível, essa árvore aqui, realmente, ela não tem como resistir. E, como unica, última mensagem que eu queria colocar, essa frase do, do Chico Mendes, que me faz pensar muito no momento que a gente está vivendo, em que, às vezes, é, dá vontade de desistir, principalmente hoje dentro do contexto em que nós estamos, né, que parece que fazer ciência, trabalhar com dados, parece que a gente está indo na contramão de tudo que está sendo colocado, mas eu creio firmemente que a gente precisa sim resistir. Né? Resistir e lutar para que os dados, as informações, os estudos sejam da Amazônia sejam considerados, valorizados, porque antes de qualquer coisa, essas informações elas são realmente um instrumento de luta no combate a esse processo é, de, de destruição da floresta amazônica. Eu sou do Pará com muito, muito, muito orgulho, sou realmente é, nativa, como se diz, não é? e para gente que está trabalhando na ponta, eu gostaria muito de estar do outro lado, tá? fazendo estudos, escrevendo artigos, morro de vontade de fazer isso, mas não dá tempo. Não é? mas do lado daqui de quem está tentando, de alguma forma, através dos parcos, é, recursos e instrumentos que a gente possui, trabalhar sem essas informações, trabalhar sem as notas técnicas do IPAM, sem os dados do IMAZON, sem os dados do IMP, seria impossível, seria trabalhar no escuro. Né? Mesmo a gente tendo condições de visualizar o que está acontecendo, já é difícil, imagine se nós estivéssemos, de fato, na escuridão. Então, eu peço a todos aqui que... Não desistam, né? E eu acho assim que a dificuldade, às vezes, ao invés de dificultar de fato, eu acho que ela nos estimula, ela nos leva literalmente para frente. né? E eu creio piamente que essa história, essa chave, ela vai mudar muito em breve. E eu acho que é o motivo de todos nós estarmos aqui, é o motivo que faz com que cada um, servidor da SEMAS, por exemplo, hoje, esteja motivado. Hoje, os técnicos em campo, apesar de todas as dificuldades, eles dizem, né? olha, a gente está muito feliz pelo trabalho que a gente está realizando, pela visibilidade, enfim. E eu acho que é isso que nos motive é o que a gente tem que continuar acreditando. Tá bom? Obrigado. Bom, o é, tempo passa. Vamos chamar imediatamente o Ricardo Abad, do ISA, Instituto Socioambiental, é, tem experiência em geoprocessamento e socialamento remoto também, e é, tem atuado no programa Xingu, como coordenador técnico deste programa. É com você. Obrigado. Gente, para mim é uma grande honra estar aqui, então quero agradecer o convite. É, pode apertar play, a minha apresentação ela é 14 minutos, então não vou atrasar. É, meu nome é Ricardo Abad, eu trabalho no Instituto Socioambiental, esse é o Rio Iriri. E no, eu trabalho especificamente no programa Xingu, Proteção e Direitos Territoriais. Tá? Eu vou falar sobre o cirad que é um sistema de monitoramento baseado praticamente em radar. Temos 18 meses, desde janeiro de 2018, já gerando uh, alertas com o Sentinel-1, mas também com o Landsat 8 e, e o, o Sentinel-2. A gente provém os alertas uma plataforma de olho no Xingu, também. Realizamos uh, denúncias específicas e, e mapeamento das áreas críticas, mas o principal é fortalecer essa rede eh, dos povos tradicionais da região. Então é uma bacia extensa, com mais de 500 mil quilômetros quadrados, e ela é rica com uma diversidade muito grande. São 29 terras indígenas e 9 unidades de conservação contíguas, só aqui no Parque Indígena, são mais de 16 povos diferentes, com mais de 6 mil pessoas. Então, é, aqui mais para o meio, aqui, a gente começa a ver a nação dos Kayapó, que é uma nação muito grande, muito forte, né? que tem seus problemas também. É, passamos aqui pela região de, da APA, do Triunfo do Xingu, que foi mencionado aqui agora. Todos esses é, polígonos em amarelo são polígonos do CIRAD, foram mapeados. A Terra do Meio... E o corredor finaliza aqui, mais ou menos aqui, na, na, perto da volta grande do Xingu. Então aqui um, um time-lapse, é, só para mostrar como que, sem os limites das, das unidades de conservação, a gente consegue perceber que é um freio. Né? O desmatamento ele vai chegando, você vê claramente os limites. Então vamos lá, na metodologia. Né? É, primeiramente, qual foi o, o, o maior desafio? São as, a cobertura de nuvens no na Amazônia, né? Então isso impede o, o monitoramento com sensores óticos. É, o pessoal desmata costuma desenvolver técnicas que eles sabem disso, né? E a tendência de, de um aumento dessas nuvens. Então aqui um time lapse em julho que a gente começa a ter algumas imagens sem uma cobertura de nuvens, né? E a gente fez umas análises usando o Earth Engine também, é, com o número de ocorrências isso em um ano com observações sem nuvens, então tem uma região muito grande que é difícil encontrar um, um pixel sem nuvem. E uma análise histórica de uma cena específica, a gente vê essa tendência da cobertura de nuvens, então isso pode estar sendo causado pelas mudanças climáticas, não sei, mas realmente a tendência é uh, um aumento de nuvens nessa região e a necessidade de utilizar o, o, o dado de, de radar. Muito bem, é, a solução então foi o Sentinel-1, é, ele tem uma boa resolução, é, uma revisita de 12 dias, o que é interessante para a gente, e é disponibilizado é, de forma gratuita no Earth Engine. Então a gente, nossa metodologia é gerar compo composições multitemporais, então por exemplo aqui, três períodos, imagens médias de maio, junho e julho, a gente une essas imagens numa composição colorida, e aí, dependendo da coloração que fica, você vai ter uh, diferentes trajetórias daquele pixel. Então, se a gente vê uma cor azul, é, quer dizer que nos primeiros dois meses o retroespalhamento estava baixo e depois subiu. E aí a gente tem essas outras é, configurações que são interessantes para a gente explorar isso um pouco depois, mas o que a gente está procurando basicamente agora é essa caída no último mês, então são as regiões que ficam em tons amarelados. Certo? só para dar um, panero, um panorama do nosso método de trabalho, então até chegar nos boletins e no, na plataforma Xingu+, primeiro a gente utiliza o Earth Engine para gerar os mosaicos, então a gente tem uma série de algoritmos, alguns de controle de imagens, mas o, o mais importante é esse que gera a imagem multitemporal, é baseado nos três, uh, nos três períodos, e ele tem uma interface também, esse código está aberto também e pode ser utilizado por qualquer um. Posteriormente é feito o, o mapeamento manual. Então a gente tem um esforço bem grande é, de fazer um mapeamento. A gente utiliza uma malha de 1 para 25 mil. Ah, os tiles são servidos é, pelo Google Cloud Service. É, essa imagem dá para ver já um pouquinho do amarelado aqui, só para mostrar que a gente, a gente se baseia... No, no radar para ter a ideia que teve alguma mudança lá, mas a gente usa uh, para fazer o mapeamento sempre que puder as imagens óticas. E a gente vê que existe também uma diferença né, da, da, da temporalidade delas, então a gente tenta pegar o, o, o mais atual. Bom, A gente trabalha com um post-diz é, centralizado, com multi-editores para todo mundo poder trabalhar no mesmo dado, e o que vai servir depois para Pra for, os dados para a nossa plataforma. Então, rapidamente, aqui, a nossa plataforma é, de olho no Xingu, é, onde a gente tem esse mapa, a gente disponibiliza as é, diversas camadas, principalmente as dos uh, alertas do desmatamento, uh, porém, a gente também é, acessa diretamente o banco de dados do INPE para disponibilizar os focos de calor, diariamente é, isso é atualizado. A gente acompanha obras de infraestrutura na região também, então tem muitas camadas é, referentes às obras de infraestrutura, da economia da floresta, então como a gente tem uma rede muito grande também dos produtores, então isso é uma parte que eu vou falar rapidamente. É, principalmente também as áreas de conflito territorial, ambiental, de, de recursos... Isso é, um, é uma informação que vem do campo para a gente. Todos os tiles que a gente gera mensalmente também ficam disponibilizados, tanto os óticos quanto o, os de radar. Uh, e diversas camadas de apoio, inclusive as, as camadas é, com as aldeias indígenas e as informações sobre essas, essas aldeias indígenas também. Então, convido vocês, a, quando tiverem um tempo, entrar lá, dar uma olhada. Bom, então... Realizamos também alguns, algumas análises de geoprocessamento para gerar os, uh, os boletins. A cada dois meses, a gente gera um boletim um pouco mais elaborado, com áreas críticas, as unidades de conservação, terras indígenas que, que estão sofrendo mais. E, uma, nesse caso, aqui a gente fez uma análise da ilegalidade dos polígonos no Mato Grosso, que a gente obteve os, os dados de autorização. Então um componente muito forte é essa, esse trabalho com as comunidades locais. então a gente trabalha junto com eles é, com grupos de, ter, de vigilância territorial, é, nesse, nesses encontros que vem pessoal de cada etnia, né, discutir em cima do mapa é, e colocando, agregando informação no nosso banco de dados através de uma ferramenta que está disponível lá na, na plataforma de olho no Xingu também, então, essas informações, elas podem ser georreferenciadas e, e mandadas para a gente, a gente recebe esse alerta. Porém, também capacitamos os indígenas a utilizar é, aparelhos de celular para coleta de informações, é, para averiguar denúncias ou denúncias internas mesmo deles, eles são super empolgados com, com esse tipo de, de tecnologia, está dando super certo. E... Obviamente realizamos então denúncias e reuniões aqui ao prefeito de Canarana, a gente fez essa análise da legalidade dos desmatamento lá, então ele, ele botou para campo o pessoal, a gente no ano passado tinha uma parceria boa com o Ibama, a gente é, conseguiu apoiar eles em algumas operações de garimpo ilegal na TI Caipó e uma apreensão grande de 3 mil metros cúbicos lá na cachoeira seca do Iriri também. Então agora eu vou apontar rapidamente algumas áreas críticas que a gente, é, no baixo e no médio Xingu, certo? É, iniciando é, primeiro com os xicrim na, no Bacajá, onde os xicrim expulsaram os, os 200 colonos mais ou menos, mas eles... Prometeram voltar e estão em direção à, à aldeia Rabicopo. Então, existe um grande, uma grande possibilidade de conflito. E você vê todos esses polígonos ocorreram é, desde janeiro de 2018. A terra indígena Itunitatá também é, atingiu patamares acima de 2 mil é, hectares uh, no mês, na época das eleições, né, obviamente, e agora está uh, tendo um retorno. Os polígonos de vermelho são os que foram detectados no último mês, apenas. Tá? Uma outra região que a gente também olha muito é a Cachoeira Seca do Iriri. É, você vê que já tem ramais antigos. Novamente, aqui são só os nossos alertas desde janeiro de 2018. Então teve um desmatamento muito grande de 500 hectares só nesse último mês agora. E a trajetória dela também indica que está que tá aumentando, está em alta. A gente tem diversos pontos mapeados aqui nessa região da, das Resex, a gente tem uma rede de pessoas que, que moram nessas reservas extrativistas e que trazem muita informação, garimpo ilegal ocorrendo aqui, extração de madeira ilegal ocorrendo no riozinho do Anfrisio também. Então a gente tenta unir todas essas informações e fazer o repasse para os órgãos competentes, Ministério Público Federal, Aqui, voltando para a APA, é, a APA, patamares enormes né, de, de desmatamento aqui, mas o que preocupa muito é essa entrada aqui, que, que se chama Ramal Leão e Leãozinho, que a, a gente vê a tendência deles é atravessar e cortar o, o, o corredor do, do Xingu no meio. Tá? Mais uma área crítica, que são os garimpos na na Teicaiapó, é né, uma área que tem uma influência muito grande de garimpeiros, que vem de fora, uh, mas tem certos indígenas que também gostam muito do, de, dessa vida boa de garimpeiro. Né. Então, é, é, uma, é uma tendência, uma dinâmica diferente um pouco, mas, mas você vê que ela é um pouco mais constante. Então, o pessoal lá está sempre tirando muito ouro aqui dessa região. Caiapó. Né. Uh, Bom, é, alguns resultados mais gerais assim, da bacia, é, uma coisa que é um, muito relevante, que a gente detectou agora nos últimos dois meses, é que a área desmatada dentro das áreas protegidas superou a área desmatada fora das áreas protegidas. E são mais ou menos 50% da bacia é área protegida. Então, isso é a primeira vez que a gente vê nessa sequência de 18 meses, né? Uh, uma tendência muito grande agora é a maior parte do desmatamento está ocorrendo na área do, do Pará, e o Mato Grosso parece que está dando uma, uma aliviada, a gente não sabe direito explicar isso, o que, que pode ser isso. E aqui, é, somente dentro do corredor, porque tem áreas protegidas que não estão contíguas, e aquele primeiro gráfico, é, mostrava isso, então aqui é só dentro do corredor, você vê que fora do corredor tem uma tendência de caída e só não foi uma queda maior porque o pessoal parece que está entrando realmente para dentro do, da, das áreas protegidas do corredor. Então só rapidamente também mostrar outros uh, lados, um outro lado da nossa, da nossa plataforma, uh, aqui são todos os nossos, uh, nossos parceiros, mas, é, além dos nossos parceiros, a gente trabalha com as associações dos ribeirinhos e dos indígenas. Então, são, eles são bem articulados, eles, é, a gente dá um apoio para eles também para fazer o escoamento da produção, da economia da floresta deles, então, pessoal as, as, a farinha de, de Babaçu, o pessoal da, da castanha... É, tem vários projetos bem bacanas, também convido vocês para entrarem lá na nossa plataforma, darem uma, uma olhada. Uh, e, assim por fim, tem também um, um acompanhamento das obras, todas as obras de infraestrutura que tem uh, algum efeito lá. Uh, Belo Monte, a, a mais clássica de todas, com bastante informação. Então a gente tem todos os, todos os pareceres, todas as notas técnicas, todo, todo o processo judicial... E nesse mês passado, a gente teve na aldeia uh, Kubencocre, na terra indígena Menkai Gunotiri, e, e, e realizamos como se fosse uma assembleia da ONU, só que dos povos indígenas de lá, que foi uma, um momento muito interessante. Você vê uma união de povos que tradicionalmente eram inimigos mesmo e que agora estão unidos para lutar pelo Xingu. Então, muito obrigado. É, era isso. Muito bom. É, vamos passar rapidamente para a nossa é, apresentação final do Adriano. Cadê Adriano? Adriano é, Venturieri. O, o Adriano é chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental e tem experiência na área de geografia com ênfase na análise da informação espacial. Adriano. É, obrigado, obrigado. É, bom dia, bom dia a todos. Quero agradecer inicialmente ao nobre. Aí pela Em nome do, dos organizadores, pelo convite, Nobre. E é sempre bom tá, é, vir aqui falar com, com, com esse público. E aproveito, Nobre, porque como até a chuva tá tá aqui na, no Rio de Janeiro, quem sabe um dia a gente faz uma reunião dessa profundidade, desse dessa qualidade em Belém, na Amazônia. Eu acho que a gente precisa levar esse público a Amazônia para falar da Amazônia, dentro da Amazônia. Porque... Uma coisa é falar aqui no Rio de Janeiro, com a praia aqui perto, outra coisa é a gente ir lá em Altamira, talvez em São Félix, discutir isso lá também, que é muito importante para que as pessoas vejam o que está sendo falado aqui. tá? É, como a Anny bem falou, hoje em dia, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. O bom é que está se falando muito da nossa região, muita informação está aparecendo, estão tá, surgindo informações importantes, mas que muita gente da Amazônia realmente nem conhece. Então é importante que nós estejamos lá, falemos lá, sobre esses problemas que estão acontecendo. É, eu vou, é, bom, eu sou agrônomo então talvez eu tenha uma fala um pouco diferente do que do que alguns estão falando, não, não o contrário muito, é, mas um pouco com outra visão, tá? É, eu sou agrônomo de formação e eu venho mais no sentido de trazer é, ao, talvez algumas propostas do que está acontecendo, do que do que já existe na Amazônia. Então, acho que vai ser é, uma, uma, um tipo de discussão importante que a gente vai, que eu, que eu talvez traga aqui alguns pontos, que a gente vai conversar um pouco. É, bom, já foi falado da região, não é preciso falar do tamanho da importância, mas realmente é, é o nosso desafio, né? Hoje nós somos 29 milhões de pessoas né, vivendo na Amazônia no dia a dia lá, e, e hoje, para se ter uma ideia, talvez a população do Pará, é, os colegas do BG estão aqui, podem falar alguma coisa melhor mas talvez fosse 3 milhões, 4, nós somos mais de 8 milhões de pessoas no Pará. O Pará é o estado que recebeu o grande fluxo de imigrantes nos últimos anos e a população aumentou bastante. E temos esse desafio de ser mais do tamanho de 15 países da Europa. Então, a tarefa do, dos governos estaduais, da SEMAS e dos outros órgãos, realmente é imenso, é um trabalho muito grande. Eu vou falar que basicamente, me deter um pouco no PRODES, e como eu falei semana passada, Nobre, é, por ocasião da reunião do Map Biomas, é, acho que a gente, além de mim, do Cláudio, do Carlos e outras pessoas, da Anne, é, eu tive a oportunidade de falar um pouco do, do PROD, da importância do PROD. Né? Esse, é, estamos fazendo 30 anos de PROD, mas mais do que o PROD, também é que eu chamei dos filhos do PROD. O que é que veio? O Cláudio já mostrou um pouco a questão do TAC da carne, da moratória da soja, mas existem outros. É, produtos que estão associados ao PRODES também que são importantes. É, uma coisa também que eu queria falar logo no início, é que quando eu falo em produtor rural, eu não estou falando daquele greleiro, eu não estou falando da pessoa que rouba a floresta, que rouba madeira, que faz essa queimada, porque isso não são produtores rurais. tá? Então, quando eu me referir a produtor, são exemplos de pessoas que acontecem também na Amazônia de, de, de, de, de propriedades altamente sustentáveis, que tem tecnologia, é, para quem viu já o, o próprio Marcelo Brito, da Abag, comentando algumas coisas, é, o, a propriedade que o, o grupo que o Marcelo Brito, por sinal, ele, ele é, o, é o coordenador, o presidente, ela está sofrendo grandes pressões na área da reserva da, da Agropalma, é, por ações de grileiro, de, de, de pessoal que está roubando madeira, então, quando eu me referi à produção, à produção sustentável, estou falando dessa, dessas pessoas que é, que produzem de forma consciente, não desse grupo de pessoas que invade a floresta, rouba e queima, isso não são produtores rurais. tá? É, como eu falei, o primeiro filho do do, do PRODES é o Terra Classe, né, primeiro não, é o mais recente, na verdade, o Cláudio já falou muito bem aqui dele, falou no da do como é que ele é feito, é, foi a partir, talvez, de 2010, mais ou menos, que nós começamos a conversar, 2010, 2011. E, infelizmente, o Terra Classe, de ter uma vida, por enquanto, até de 2004 a 2014, está parado no momento por questão de recursos, faz um tempo que a gente tenta lutar. Mas é, ele é feito em cima do que o INPE chama da, da máscara amarela, então temos a sequência a cada dois anos. Mas o, o, o, o Terra Classe ele é importante é, por, um, por alguns motivos. O primeiro, o que ele, o que ele mostrou para gente é em relação à agricultura que vem depois do desmatamento. Tá? Então, o Terra Classe mostra que naquelas áreas que foram florestas e que depois teve desmatamento, é, em 2014, mais ou menos 6% é que tinha virado um tipo de agricultura empresarial, ou seja, soja, milho, arroz, enfim, a, as grandes culturas. Tá? Então, esse ele vem ele vem mostrar que tá o que aconteceu com essas áreas. Eu não estou falando do, das áreas de cerrado da Amazônia, eu estou falando do que era floresta, e que foi desflorestado ao longo dos anos e virou agricultura. Então, o terra classe, ele vem para tirar muitos mitos também que existiam na Amazônia. É, um ponto, outro ponto importante em relação à pastagem. É, o que nós vemos aqui é que, do que foi desflorestado, como o Claudio também já falou, 60%, mais ou menos, 61, 62%, é, é relativa à atividade da pecuária. No entanto, nunca havia se falado antes na questão da regeneração. Existia estimativa, existia achismo, e o Terra Classe mostra, é, tem, mostrou pelo menos até esse período, que pelo menos 20% do que foi desmatado ia sendo, ia sendo regenerado a cada novo estudo. Bom, também foi falado que existe uma meia-vida dessa capoeira. Né? Então, ela é utilizada de várias formas, pro, ela, e ela tem vários motivos. Pode ser... Sistema de produção do pequeno, pode ser a falta de investimento. Então, tem várias causas, mas o fato é que esse número oscila entre 20% e 22%, até um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do tamanho da, da, da área enfim, que está sendo trabalhada. Então, o Terra Classe veio para mostrar isso aí, e hoje o mapa e biomas está muito mais completo, ele tem um conjunto histórico grande, né, e ele pode realmente mostrar a cada dia essa evolução e com essa nova coleção que está vindo agora com a, a capoeira, né, Carlos? Acho que a gente vai ter uma dinâmica muito bem interessante do que está acontecendo. É, então, isso é um dado é, é, importante que tá, que a gente vai vai vai vai falar. Já apresentei também esse gráfico aqui semana passada sobre o que é a capoeira, como é que ela é formada, né? É uma parte que vem que foi convertido de floresta, uma parte de pastagem que é abandonada, que eu, que faz parte também. Enfim, o terra-classe é importante que ele mostre essa dinâmica a cada dois anos, num período que nós estudamos. E também mostra um dado muito importante, e aí que o doutor do, Carlos Nobre falou também no início, é que, por exemplo, essa agricultura anual, que em 2014 nós identificamos 45 mil quilômetros quadrados, ela também tem uma dinâmica. Ela não passou do dia para a noite, ela não foi convertida diretamente da floresta para a agricultura. Então, a gente pode seguir essa trajetória, a gente pode contar um pouco dessa dinâmica, como é que nós chegamos nesse, nesses números. Então, uma parte vem, lógico, da floresta que passou por, por, por alguns usos até chegar à agricultura, uma parte muito grande, em torno de 40%, era pastagem e foi convertida à agricultura, e uma área que era de agricultura também ela foi, foi, foi ficando ela tem uma taxa de permanência. Mas isso daqui também não acontece por acaso. Tá? Eu acho que é, nós, nós que eu digo brasileiros e amazônicas, estamos conhecendo a nossa região. É, infelizmente, a gente está num ponto é, que realmente tem muita coisa errada também acontecendo. Mas por que, que eu digo nós estamos conhecendo? Essa pastagem aqui que está sendo convertida, é, tem muito de tecnologia também. Tá? Então a Embrapa aposta muito no que nós chamamos de sistemas é, intensificados. Então a tecnologia, a integração lavoura-pecuária-floresta, é justamente bem nesse sentido: de você usar a tecnologia, recuperar a pastagem degradada e transformar numa área que, além da pastagem, você tenha, os animais, é, além dos animais, você tenha também agricultura e também plantear árvores. Ou seja, você intensifica a produção numa área é, menor e, com isso, você poupa a terra para outros tipos de uso, ou para regeneração, ou para sistemas agroflorestais, enfim, é, você tem outras utilidades. Tá? Então, não existe, não é por acaso também, que está tendo essa, essa, essa conversão. Existe uma rede, que é a rede ILPF, tá? o colega daqui de Embrapa Solo do Rio de Janeiro é o coordenador dessa rede, e que mostra que essa tecnologia ela não está restrita não somente à Amazônia, pelo contrário, está em está em todo o Brasil, mas na Amazônia nós temos um número bem interessante, já estamos começando a levar essa, essa tecnologia para a Amazônia, Mato Grosso, Pará, Roraima, então existe já essa conversão dessas áreas que são de pastagens é, abandonadas ou degradadas, depende como, como as pessoas falam, e através do investimento você consegue trazer é, novas tecnologias sem necessidade de queimar, sem necessidade de outras outras é, é, tipo de atividade, basicamente com, realmente com tecnologia. E a meta é, e o cálculo é que em 2030 nós tenhamos 35 milhões de hectares de pastagem é, nesse sistema de integração lavoura pecuária, tá? Então isso aqui é uma te são tecnologias. É, um outro outro filho também do do próprio PRODES, é o zonamento do Dendê, eu vou passar, que já falta só seis minutos, é, é, a Embrapa, em todos os nossos projetos, nós indicamos, quando indicamos o PRODES, nós passamos a mensagem de que as áreas que estão alteradas hoje, até a data do, do, do, desse zonamento, elas são suficientes para que nós tenhamos uma produção sustentável na Amazônia. Não necessitamos avançar na floresta para produzir mais, duas, três, quatro vezes mais. Temos tecnologia para isso. O que é que falta? Falta muito investimento. Tá? Então, a partir do momento que nós temos... É, aqui, é um pouco, aqui eu estou mostrando a evolução do plantio de palma é, do Dendê na Amazônia, o Pará maior produtor nacional, com 95% da produção da, da palmeira, plantada no Brasil e é, no Pará. É, e que mostra que mais de 90%, 95% desse plantio, ele segue as instruções que, do zoneamento é, do Dendê, que também a Embrapa Solos aqui do Rio de Janeiro coordenou. Né? E por que, que não é 100%? Tem algumas coisas né, que eu vou mostrar aqui também, ou seja, esse instrumento aqui é uma política pública do governo, e hoje nenhum produtor de palma de óleo, ele vai plantar uma, uma, um novo plantio que não esteja dentro das recomendações da Embrapa. Então, qual é a recomendação? Que seja feito até o desmatamento, até as áreas alteradas em 2007 ou 2008, eu não lembro bem. E aí uma coisa interessante aqui, por que, que não é 100%? Eu acho que aqui não dá para ver. Nós temos é, muitos erros, muita, muitas áreas que estão fora, na verdade não estão fora. É em função do PROD ter sido feito para uma, uma, uma dimensão amazônica, é, muitas empresas ou o próprio governo, a própria SEMAS, eu já conversei com a Andrea, utiliza o PROD para fiscalizar a, a, a, a, a, a, em relação à propriedade. Esse não é, não é o melhor instrumento para você fazer uma fiscalização da propriedade. Então, é, muitos erros que acontecem aqui são na borda, ou seja, a propriedade é, que é feito um levantamento e depois, quando existe essa sobreposição, acontece um tipo de erro, que na verdade não são erros, são erros cartográficos normais que existem, mas quando você cruza os dados, aparecem essas diferenças. É importante também, eu queria mostrar aqui, quando eu falo na produção, uma empresa realmente tecnificada, esse estudo aqui eu, eu conduzi alguns anos atrás. Eu acompanhei a evolução do plantio da palma em relação ao uso da terra no entorno. E uma coisa interessante, eu fiz uma faixa de 5 km, uma faixa de 10 km do entorno dos plantios ao longo de oito de datas. Tá? E aqui um dado interessante. Esse gráfico, é, não sei se está aparecendo, no gráfico maior, nesse gráfico, se a gente olhar ele como um todo, se fosse como uma cor única, nós vemos que no entorno, naquela região em torno, né, na paisagem, existe uma redução da floresta, tá? na paisagem como um todo. Mas quando eu vejo, é, quando eu faço uma estratificação de 0 a 5 km, de 5 a 10, ou seja, próximo dos plantios, existe uma manutenção daquela cobertura florestal. E por que, que existe? Na verdade, existem vários fatores. Por exemplo, a legislação é uma delas, claro, a pressão internacional... O Brasil não vai ser associado, ou seja, as empresas não vão associar a sua imagem à imagem do desmatamento. É Quando eu estava na Inglaterra, é, a primeira pergunta que foi feito lá foi você vai querer estudar a expansão de, de, do, da palma de olho na Amazônia? E no final desse trabalho eu apresentei lá com o um grupo, a gente, eu fiquei lá trabalhando um tempo. tá? E o que, é que a gente vê hoje? No início ainda do, da década de 80, é, a, gente, a gente via que existia, embora fosse muito pequena área, essa cor mais escura aqui embaixo mostra... A conversão de floresta, nos três primeiros, nas três primeiras barras, de floresta para palma de óleo. E depois é, passa a ser capoeira, e hoje a tendência é usar pastagem também, que, mesmo a pastagem em bom estado, para as áreas de palma de óleo. É, o Pronasolos, que é uma, uma, um, um programa que participa em Brap, IBGE, diversos órgãos, universidades do Rio de Janeiro, em todo o Brasil, que é um grande programa nacional de levantamento de solos, ele tem nas premissas para a Amazônia, utilizar também o um dado do PRODES, ou seja, nós vamos fazer a recomendação, é, o mapeamento de solos, somente nas áreas que já foram desflorestadas. Não adianta indicar uma área com excelente aptidão agrícola, se ela está embaixo de uma unidade de conservação, se ela não está, se ela tem uma floresta em cima. Então, são, são, é, assim como também o nosso mapa de solos do Pará, também na mesma, na, mesma, na mesma linha, ou seja, mapa de solos de aptidão das áreas alteradas no estado do Pará, então nós não estamos indicando nenhuma área coberta por floresta porque é, é para se imitar na produção, então aqui é um exemplo, falta só um minuto. É, existe a necessidade, né, além de, de, de fazer esses monitoramentos, como falei, a gente tem acompanhado a evolução é, do monitoramento do, das áreas plantadas na, na Amazônia Dendê, o cacau o, Pará, o cacau, o Pará hoje é o maior produtor nacional de cacau. Nós temos em torno de 150 mil hectares, talvez 160 mil hectares plantados de cacau. O açaí, que o Carlos Nobre também sempre comenta, nós temos hoje, Carlos, plantado mais ou menos 33, 34 mil hectares de área plantada, fora o que vem do extrativismo. A nossa tecnologia de, de manejo de açaís nativos ele mostra que né, para cada real investido na pesquisa, re, tem um retorno de 60 reais é, para a sociedade em termos de, de, de, de lucro. O Pará também está se tornando um grande polo produtor de citros e também de popuação, ou seja, a gente tem que trabalhar, tirando lógico, os citrus, é a questão, e o Dendê é a questão da biodiversidade da Amazônia, valorizar cada vez mais o nosso produto com sistemas agroflorestais. Mas isso também tem que ser monitorado, a gente não consegue levar essa informação, a gente tem tentado é, fazer um esforço de monitorar, no caso, aí, o Dendê. É, o cacau, a gente está trabalhando muito, o cítrus, ou seja, o, integrando esses mapeamentos para que a gente possa ter uma informação mais qualificada. Finalmente, algumas questões que eu já conversei com o Claudio, a gente um pouco, uma proposta do INPE, não vejo como o INPE não fazer né, isso, se tivesse que fazer, é o INPE que tem que fazer esse trabalho de fazer um PRODES 4.0, já teve uma, um, uma, uma tratativa, talvez um, um tempo atrás, mas voltar a fazer o PRODES, é a tecnologia atual, voltar no passado e fazer um PRODES, é, talvez uma nova máscara amarela, por que eu digo isso aí? Para que a gente possa realmente usar o PRODES, se for o caso, é, de acordo com o que está sendo usado. Eu tenho certeza que o, Gilberto, que o Gilberto, não o Dr. Juvan, o Diógeno, talvez não tivesse a dimensão do que um PRODES se tornaria quando começou a ter trabalhado naquela época. Né? Então, realmente, eu acho que ele precisa ser ajustado, não, não no sentido de estar errado, o PROD não está errado, está errado que as pessoas que utilizam o PROD, uma ferramenta para avaliação de uma, de uma propriedade, quando ele foi feito para ver a Amazônia como um todo. Essa questão das culturas perennes, como já falei, a gente precisa fazer essa, esse mapeamento, esse monitoramento, porque elas interferem diretamente nos mapeamentos do uso da terra da região, aparecem como capoeira, ou outras, outro tipo de atividade, isso também tem uma... uma e é necessário que a gente faça esse tipo de, de ajuste, tá? E volta a falar que eu até falei com a Anne, já perguntei, do, já falei da semana passada. É, a gente sabe que tem muita informação, mas a minha a minha opinião é que a gente tem sempre que qualificar. Eu não posso generalizar generalizar na Amazônia nenhuma informação. Elas têm que ser muito bem qualificadas, regionalizadas, setorizadas, para que a gente para que possa realmente de fato tomar uma, a decisão a decisão mais acertada. Tá? Então, é muito difícil quando você fala a Amazônia. É, é, para mim, é impossível que a decisão, que uma, uma, uma política pública para o Pará, ela vá ser a mesma para o Acre, para Rondônia ou para Roraima. Então, acho que a gente tem que qualificar. É, a informação não existe. Tá? É, ela pode ser trabalhada. Eu acho que a gente tem que buscar levar essa informação de forma muito mais qualificada. Acho que era isso aí, gente. Meu tempo já acabou. Obrigado. Obrigado, Adriano. Já fica, por aqui. Já fica por aqui, eu convido os palestrantes para compor a mesa aqui, para a gente ter a discussão. A luz da mesa, agora. Por favor, é, vamos abrir agora um período de discussão antes da próxima atividade. Uh, momento difícil, porque está chegando a hora do almoço. Mas quem quiser fazer pergunta, por favor, aos painelistas que. É, Carlos, por favor. É, parabéns a todos os palestrantes, em particular você, Andréia. Gostei muito de ver a atuação do nosso Estado lá, no combate ao desmatamento, no momento que a gente tem ouvido a negação do problema, vocês estão agindo para combater o problema. É, eu queria saber o nível de interação com os municípios, se nessa, nessa fase de combate ao desmatamento vocês estão engajando também os municípios. Então, é, a gente já o, o o estado né a secretaria já vinha trabalhando né como você sabe principalmente dentro do contexto do programa municípios verdes isso foi retomado agora nessa nova gestão e a gente tem buscado a parceria com os municípios porque a gente entende assim que quanto mais pessoas envolvidas né quanto mais órgãos envolvidos facilita o nosso trabalho então de que forma? A gente, é, dando capacitação o próprio programa Municípios Verdes, para além dessa questão de capacitação, de equipamentos, como carros, computadores, GPS, né, a gente também tem tentado trabalhar muito na parte de sensibilização mesmo, ainda que às vezes seja um pouco difícil, não é? porque não é irreal que alguns secretários de meio ambiente cheguem e digam assim mas é isso mesmo que está acontecendo, não dá para a gente dar um jeitinho, infelizmente isso acontece. Não é? Mas, Inclusive, alguns municípios que têm taxas altas de desmatamento estão sensíveis, né, tem procurado por nós, têm pedido é, é, é, cooperação, e o intuito é que eles cada vez mais se envolvam, porque, como a gente sempre coloca para eles, vocês são os nossos braços e pernas no campo, né, porque sozinhos a gente não dá conta mesmo. Obrigado. Próximo. É, eu... Eu sou o Paulo Murilo, sou da Universidade Fluminense, daqui da academia também. Eu queria tocar num assunto que não foi tocado aqui, que eu acho que é importante, que é a soberania nacional. É, o, as autoridades governamentais agora resolveram falar sobre isso, viram moda de novo, só que, no meu entender, de uma forma completamente estapafúrdia. Quer dizer, a nossa soberania estaria sendo é, ameaçada pelos colonialistas europeus, Engraçado que não tem colonialista americano, só tem europeu. É, e isso não quer dizer, isso eu acho que é completamente tapafuro isso, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos problema de soberania. Temos sim. E eu vou citar um. Todo esse monitoramento é feito através de satélites. Nós temos tecnologia de fazer satélites, o INPE tem isso. Faz satélites há muito tempo há várias décadas. Para botar o satélite lá em cima, tem que ter um veículo. Nós tínhamos. O nosso lambeu em 2003, em Alcântara, e o programa simplesmente murchou. Então, isso é uma ameaça à nossa soberania. A falta de veículos para lançar os satélites que vão fazer esse monitoramento aí. Você quer endereçar a pergunta a alguém? Próximo, não, então, não tem pergunta, é tá só um comentário. Tá bom. Você vai comentar aí? Oi, é, bom dia. Meu nome é Maíra. É, pesquisei muito no Xingu, durante o doutorado e pós-doutorado no Tapajós, então é um prazer ouvir vocês comentando sobre a importância do estado do Pará hoje aqui. É, queria provocar um pouquinho a mesa a comentar um pouco mais sobre os desafios da governança ambiental nessas áreas prioritárias e e talvez também é, pensar em alguns outros órgãos que a gente não não discutiu como o papel do INCRA e, os, e nos assentamentos é, e de que maneira dá, se dá a interação entre esses diferentes as diferentes instituições é, uma outra questão que, em relação ao ISA, que trabalha muito na terra do meio, a terra indígena da Cachoeira Seca, acho que foi uma das é, terras indígenas mais desmatadas, né? se não foi a mais desmatada. E, e falando do estado do Pará e da concentração de recursos e também grandes projetos de, de infraestrutura, é, gostaria muito de, de saber como é que vocês relacionam, por exemplo, uma usina hidrelétrica como Belo Monte é, e o aumento da ilegalidade e do desmatamento legal dentro de áreas protegidas. É Isso, obrigada. Por favor. Boa tarde. Oi. Ação três. Não, pode, pode, pode. Bom, eu eu eu achei bem oportuna a sua a sua fala e eu acho que é um ponto que eu sempre me incomodou muito também a questão é, da questão dos assentamentos. né? Pará talvez seja o estado que tem o maior número de assentamentos no Brasil. Eu sei que Marabá é o campeão em assentamentos, mas eu não chamo aquilo de assentamentos. Essas pessoas são jogadas, a maioria das vezes, sem um planejamento, sem, sem a área estar tá apta a, a produzir alguma outra coisa, sem um estudo. Então, você imagina a situação dessas pessoas. Vamos pegar a Transamazônica, pegar a região distantes, são colocadas lá sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de assistência técnica, saúde, educação, saneamento. Então, eu sempre pergunto, como é que essas pessoas vão viver? Né? Como é que elas vão produzir? E mesmo que ela produza, como é que ela vai escolher a produção dela? Então, é, por, isso que eu, por isso que eu comentei que é muito complexo você falar é, da Amazônia. Eu acho que a gente tem que caminhar para buscar soluções é, locais. Eu não digo nem não digo nem regional, digo locais, no território específico, porque com certeza o, é, a solução que, que você tem para um território vai ser diferente de outro. Você tem dinâmicas populacionais, culturais, territoriais totalmente diferentes. Então é complexo realmente é, a questão amazônica. Aí você fa vai falar: não tem solução? Claro que tem. Né? E eu acho que com a volta a falar, tem muitos dados hoje em dia, tem muito muita coisa sendo produzida. Volta dizer, falta talvez inteligência no sentido de realmente trabalhar de propor. Então, eu acho que é, para mim eu acho que a gente essas, essas propostas, essas soluções que elas são importantes. É, e aí o que trava muita coisa, claro, são os investimentos, tá? Então, para você, você pode produzir. Nós temos tecnologia de roça sem queima diversas tecnologias que o um pequeno produtor pode utilizar, por exemplo, sem utilização do fogo. E por que ele não utiliza? Porque ele não tem acesso, porque ele não tem acesso, não somente à tecnologia, ao recurso necessário para implantar aquela tecnologia. E outra coisa que o Pará está atacando hoje em dia, que para mim talvez seja uma da, a base também disso tudo, é a própria regularização, regularização fundiária. O Pará, segundo alguns falam, tem três andares, né? não sei se é esse mesmo o, Clau, o o, o, o Carlos, o, o, tá? Então, se você somar todos os títulos de terra, são três andares de terra. Então, isso aí, o governo agora, eu acho que está enfrentando isso de frente, a gente espera que, que isso também seja um, um ponto importante, porque, a partir do momento que você vai ter o dono da terra, você começa também a buscar outras soluções, é, é, cobrar mais alguma coisa. Vou deixar para os outros fazerem os outros assuntos. Né, que, para além dessa questão da falta de assistência técnica, às vezes das distâncias, você não tem como escoa, hoje, e quando o Adriano fala de que é muito complexo falar de Amazônia e você não pode simplesmente homogeneizar as questões, nós temos é, já identificados assentamentos hoje que estão com problema de desmatamento altíssimo, que esses desmatamentos são provocados por é, grupos que, é, digamos assim, estão financiando... Ah, o saqueamento desse, desses assentamentos. Né? Então, chegam lá, um caminhões, ônibus, cheio de gente, invadem o assentamento, né? as pessoas que estão lá se sentem extremamente preocupadas, retiram madeira, desmatam, e aí, se vem um pouco de repressão ou, ou se aquele recurso esgota, eles já partem para outra área. Vou dar um exemplo do que está acontecendo hoje no município de Portel, né, que é da região de integração do Marajó, mas parte do município tem ligação com a BR-230. Então, você tem dois processos lá. Pelo sul do, do, do município, essa parte de desmatamento, exploração de madeira, invasão realmente, e no sul, exploração de madeira mesmo. Então, tem várias denúncias que a gente vai estar tá apurando e, e tentando verificar de como é que a gente vai atuar. E aí, como começou uma pressão em cima do município de Portela, a parte de repressão, começou a vazar, estão indo para agurupar que é outro município do, do Marajó. Então, assim, é, falar... Ah, os, os assentamentos são responsáveis por desmatamento. Sim, com certeza a gente sabe disso, mas existem vários processos que dentro desses assentamentos que precisam ser verificados antes que a gente tire uma conclusão em relação a eles. Obrigada. Próxima pergunta. E acho que a gente vai ter tempo para mais uma só. Seguida, é, boa certo? tarde. Eu queria é, parabenizar, primeiramente, né, toda a mesa, e minha pergunta favor, é quem está falando aqui ah, muito bom é, eu, minha pergunta especialmente para o Ricardo eu queria é, que falasse um pouquinho mais sobre o papel dos indígenas e populações tradicionais é, a respeito de, de todas essas questões das mudanças da terra né como você chegou a comentar que existem alguns casos né de garimpo e outras atividades, mas também se tem registros de outras atuações como para auxiliar ao combate ao desmatamento. Pode responder. Bom, é, oi. Sim, é, queria só responder rapidamente a questão da Belo Monte, lá na Cachoeira, da cachoeira Seca. Né? Realmente, aquela região toda ela sofreu uma influência muito grande da construção dessa essa usina e diversas condicionantes é, impostas uh, pelo governo para que aquela uh, uh, in, uh, usina se tornasse operante, não foram implementadas. Então, diversas casas de vigilância na terra indígena Cachoeira Seca, é, a própria delimitação e homologação de, de outra terra indígena, que é a, a TI não estão sendo cumpridas, além de várias outras, né, que está tudo lá no nosso site, se você quiser. Então isso realmente é, tem alimentado altíssimas taxas de desmatamento dentro dessas áreas protegidas. É, quanto à organização de indígenas, então a gente trabalha com diversas associações que eles recebem o nosso apoio em termos de capacitação. A gente às vezes consegue apoio para doar equipamento para eles, então uh, o equipamento mais interessante que a gente vê é o, o celular, com câmera e GPS, porque uh, utilizamos o, um aplicativo do ADK para, para que eles façam coleta desses dados e, e que aí as denúncias que ser, serão eventualmente encaminhadas para o Ministério Público, o FUNAI ou IBAMA, elas têm um valor muito mais agregado quando tem uma fotografia, um ponto de GPS e uma descrição feita pelo próprio indígena que está denunciando. Então, a gente tenta fortalecer essa rede e a gente tem rede bem estruturada no Alto Xingu, que fica no Mato Grosso, são as associações mais fortes mas os caiapós também, que ficam no meio do, do bloco, eles também agora estão se unindo e estão é, desenvolvendo essas atividades de vigilância e controle territorial. E mais ao, ao norte, no, no Iriri e no, no Xingu, é, a gente tem muito forte a atuação das associações dos moradores ribeirinhos. E aí é muito forte essa questão da produção deles, do fortalecimento do território deles, através do reconhecimento da produção que eles têm é, de forma sustentável, não, não desmatando. né? Então, os produtos da floresta. Obrigado. Ricardo, a última pergunta, por favor. Bom, eu uma pergunta que vai demonstrar minha ignorância neste tema. Meu nome é Aldo Krayer, sou físico da Universidade de São Paulo. E agora se falou que a parte desmatada vai ser utilizada para plantar cacau, soja, outras... Cosas trazidas de outros lugares. Quer dizer. Mas ninguém falou em esta reunião até agora sobre alguma política de reforestamento com especies nativas. Por exemplo, a Europa está com um sentimento de culpa enorme por haber desmatado a Europa. E como eles transmitem uma imagem de que, bom, se arrepentiram e estão tentando melhorar as coisas, é reforestando. Europa, então, tem Alemanha em particular é um bom exemplo, tem esforços importantes. Eu aqui não escutei para nada, em nenhum momento, que haya, pelo menos parcialmente, algum esforço para reforestar as partes desmatadas ilegalmente ou legalmente, eh, com especies nativas, para tentar de recuperar eh, o mal que foi feito a Amazônia durante toda a história. Eh, Desde o colonialismo. Obrigado. Eu, eu vou passar em seguida a palavra para todos os membros da mesa e vou pedir que vocês respondam a, a última pergunta no tempo de vocês. Bom, é só para, para complementar: é, quando nós falamos em, em na, na necessidade de utilizar as áreas que já foram desflorestadas, quando nós falamos em sistemas agroflorestais, quando nós falamos até na integração lavoura-pecuária-floresta, é, os SAFs, como são chamados, eles basicamente são de, de espécies amazônicas. O cacau é amazônico, o cupuaçu é amazônico, é, o açaí é amazônico, estão todas as espécies amazônicas. Então, nós temos mais de 30 modelos de, de recuperação de área com espécies nativas, produtivas também. Tá? Porque uma coisa é você levar para o produtor, é, restauração é, ambiental, e ele vai olhar para a área dele e, e vai ter o benefício ambiental. Muitas vezes ele não consegue ver isso. Mas quando você leva um sistema produtivo, através de sementes que produzem óleo, como é, copaíba, andiroba, o açaí, o cacau, o cupuaçu, ele vai, você vai ter a reposição das áreas com, com nativas e também produtiva. Então... É, talvez não, realmente não tenha sido falado especificamente nos SAFs, mas é um dos modelos de ocupação, um dos sistemas integrados que Embrapa trabalha ao longo desses anos na Amazônia. Obrigado. É, só complementando rapidamente, é porque eu passei rapidamente sobre as nossas associações, mas existe a associação que chama Rede de Sementes do Xingu. E através dessa rede é coletado é, muitas. É, sementes de essências florestais nativas, é, é muito grande ali no Mato Grosso, já temos uma área é, bem grande, já recuperada, utilizando uma tecnologia de muvuca, que é um plantio direto da, das, das sementes dentro de uma, um adubo verde. Então, é uma experiência muito boa, também convido vocês a verem lá no site. Tá, não tá, Não está tá ligado. Agora. Queria falar no fim agora que aproveitar essa oportunidade para agradecer todo o apoio que a comunidade científica tem dado nos últimos tempos ao INPE. As manifestações de, sobre o PRODES, sobre o INPE, sobre a ciência, sobre a equipe, tem, isso tem sido muito importante para nós. E eu tenho certeza que é, é, todo desafio também é uma oportunidade. Nós vamos melhorar ainda mais o que a gente faz com serenidade, com tranquilidade, confiando na nossa capacidade, na nossa ciência. E essa é a melhor resposta que a gente pode dar para quem desacredita ao o que a gente faz, né? Então, é, é, acho que é só essa mensagem singela que eu queria passar. Bem, do meu lado é, eu gostaria de não levantar bandeira, obviamente, nenhuma uma bandeira política aqui, né? Eu procuro ser o mais técnica possível, mas tem um, dentro dessa, fazendo uma analogia com os, os discursos que hoje a gente tem, que são muito negativos, né, em relação à credibilidade de dados e tudo, no meu estado, felizmente, o nosso atual governador tem assumido é, os dados, de verdade. Então, ontem mesmo à noite, eu tive que atualizar os dados do desmatamento, dado de foco de queimada, é, Assumido que é preciso encarar o problema de frente, né? E não por acaso hoje está havendo um evento em Belém do Pará discutindo essa questão, dessa pauta ambiental, né? E um chamamento do governo atual é auxiliam parar numa agenda de vanguarda. E para isso ele está se cercando de várias áreas do conhecimento, de pessoas, por exemplo, como o próprio Pan tem conversado com a com a Ana Alencar, né? tem conversado com o TNC, tem buscado o setor produtivo também para se cercar da melhor forma possível de é, pautas que sejam importantes para a gente mudar a chave. Né? Porque o Pará, apesar, como eu disse, eu tenho muito orgulho do meu Estado, mas a gente sabe que o Pará é uma síntese de problemas que a Amazônia encara, né, passa. Então, assim, a, a mensagem que eu fico é a importante que eu gostaria de deixar é: não adianta negar os fatos. Né? É muito fácil hoje. Você tem o um dado. Ah, não, mas esse dado aqui do desmatamento ele não está correto. Como eu coloquei, fomos a campo. Infelizmente, tivemos pouco tempo, mas, porque as áreas são muito grandes, mas 54 áreas detectadas como alerta de desmatamento, nós conseguimos ir lá e dizer, de fato, está ocorrendo. Então, não negar, assumir e, a partir daí, tomar realmente uma atitude que faça com que essa realidade muito triste deixe de acontecer. É isso. Obrigado. Eu quero... É... Não tá ligado, não, não. Liga. Agora. Eu quero, antes de encerrar e agradecer a todos, eu quero fazer, basicamente, três comentários. A O primeiro deles, eu acho que fica muito claro, a partir dessas exposições, que não se trata de um monitoramento de longe da Amazônia, que é extremamente importante. Mas chega aqui uma verdade de solo. A gente tem uma uma intrincada rede de colaboradores, eu acho que ficou muito claro nas várias apresentações, mostrando como isso está acontecendo e que aqueles dados de fato, fisicamente, estão acontecendo. Eu acho que esta questão é, da verdade de solo e dessa rede de ações não pode ser desmobilizada, não pode ser desmobilizado. A Amazônia sempre foi grande demais para as ambições brasileiras. Mas é preciso cada vez se fazer presente. E eu acho que um processo que tornou o Brasil presente na Amazônia foi exatamente esses processos de monitoramento que foram desenvolvidos nas últimas, nas últimas décadas. Muitas vezes não é importante só o tamanho da área desmatada. Às vezes, numa pequena área desmatada se derruba uma árvore com mais de mil anos. Quando isso vai ser reposto? Não sei. E acho que a outra questão fundamental dentro desse processo é que a gente precisa insistir na qualificação de pessoal e a fixação desse pessoal na Amazônia, para que a gente possa dar conta dos processos todos necessários para a inclusão social e geração de renda na região, a partir da região. Porque a partir deste pessoal é que a gente vai ter, na realidade, cada vez mais capacidade de manter e conservar aquela floresta. A soberania, professor, ela vem fundamentalmente pelo uso das informações que nós produzimos. Enquanto nós ignorarmos as informações que são produzidas nas universidades, nos institutos de pesquisa, nós vamos continuar dependendo uh, externamente. Eu queria agradecer profundamente, primeiro pela presença de todos e atenção de todos, mas a apresentação que Lúbia, André, Ricardo e Adriano fizeram, muito obrigado, muito boas apresentações, obrigado a todos. Passamos, então, a, a, ao prosseguimento dessa sessão da manhã, depois teremos o intervalo para o almoço e a sessão da tarde também. Eu queria é, cumprimentar, aqui, evidentemente, o Ricardo Galvão, meu colega físico, que está aqui presente, é, cumprimentar também... Eu, o perigo de cumprimentar é que a gente esquece algumas pessoas, eu não, não as viro no ambiente. Cumprimentar... É, o Joaquim Levi, que está presente aqui também, ex-presidente do BNDES. O BNDES teve uma participação fundamental no Fundo Amazônia. Então, faz todo sentido, Joaquim Levi, a sua presença aqui. É, cumprimentar também meu colega e companheiro de lutas, Ildeu Moreira, presidente da SBPC. E vamos dar, então, início a essa sessão que é muito especial. Estou até com uma cola aqui, que é uma sessão de homenagem ao Ricardo Galvão. Eu vou começar pela, pelas coisas que a gente diz aqui na Academia de Ciências, viu, Galvão? Que é, é o currículo. <risos> o currículo. Então, nesses tempos turbulentos, o currículo adquire uma dimensão muito especial. Não é? Porque no momento em que você nega evidências científicas, em que desenvolve a anticiência,